Em qual é que é a projeção ortogonal do ponto E, que é este vértice que aqui se vê, com o plano BCD, que é o vértice da minha base? E uh, esta projeção ortogonal será o ponto A. E agora porquê? Estão a ver que a reta EA, que eu estou a representar aqui, é perpendicular ao plano da base, ao plano BCD. Logo, se é perpendicular ao plano da base, é uma projeção ortogonal. Então, assim, eu sei que ao fazer a projeção ortogonal do ponto E, vou parar ao ponto A.